Olá, meu nome é Marina Monteiro, eu sou flautista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Olá, me chamo Lara Monteiro e sou violinista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Nós somos irmãs e estamos em quarentena. Esse trechinho que a gente tocou para vocês foi o início do concertino para flauta da compositora Cecily Chaminati, que vai ser apresentado no primeiro concerto da temporada oficial de 2020 da orquestra, no qual estamos muito ansiosos para o que aconteça. Mas, enquanto não acontece, a gente segue estudando as nossas partes em casa e desejando a todos muita saúde e a todos que puderem, fiquem em casa. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Jamie Padoim, sou espala da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, a nossa querida Orquestra da UFSM. E durante esse período necessário e importante de reclusão social, eu estou mantendo as minhas atividades de estudo com as obras que nós vamos executar no primeiro concerto da temporada, que nós estamos preparando com muito carinho para todos vocês, e eu espero que essa distância entre nós seja muito breve. Então, eu vou tocar um trechinho do início do primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Verônica Bedigaray Sanches, eu sou aluna do curso de bacharelado em música do UFSM e flautista na Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Uh, eu me encontro em quarentena na minha casa devido à pandemia do coronavírus e a orquestra e a universidade estão com todas as atividades presenciais suspensas. Então a gente vem realizando algumas atividades à distâncias, como videoaulas, Uh, Estar estudando repertório da orquestra em casa uh, E o nosso instrumento também Eu quero mostrar para vocês então um pedacinho de uma peça que eu estou estudando Que é a fantasia do fuê, vou tocar o início dela